Thank Foram várias as razões. Uma delas tem a ver com uh, a experiência que eu tenho nesta vertente de catástrofes naturais, uh, o facto de ser perito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil uh, e naturalmente por as pessoas me conhecerem e terem uh, uh, a vertente de conhecimento sobre aquilo que é uh, a minha experiência na vertente, no âmbito da proteção civil. Neste contexto, houve a possibilidade de integrar uh, duas ONGs, uh, nomeadamente a Stimu e a Take Care, onde eu fiz a coordenação de um conjunto de equipas que tiveram no terreno Thank you. Antes de aterrar na beira, foi possível constatar um grau de destruição muito significativo, nomeadamente não só na área da beira, mas na região de Sofala e também na área de e na área de Dondo, onde eu estive em concreto. Portanto, o grau de destruição era em massa, bastante visível, associado a muitas quedas de árvores, grande porte, muitos edifícios que estavam danificados muito por causa do ciclone. Através da sua passagem danificou estruturas, nomeadamente telhados que estavam completamente destruídos e muitas chapas que estavam uh, também aglomeradas uh, nas ruas e isso provocou uma destruição muito grande. Obviamente Moçambique é um país que carece de muita, uh, muito desenvolvimento, portanto é um país que está em, em, em desenvolvimento nas várias vertentes e uh, os recursos, quer uh, aqueles que existem para a resposta interna, uh, quer também tudo o que é infraestruturas, são muito vulneráveis, daí que a ajuda internacional seja muito relevante. A nossa equipa, a nossa chegada, foi dividida em duas grandes atendentes. Uma esteve a fazer a avaliação de cidades nas comunidades próximas da Beira e do Dondo e a outra, onde esteve integrado, nos três primeiros dias esteve a fazer a identificação de portugueses que não estavam ainda localizados. Portanto, essas foram as ações imediatas. Após finalizarmos esta missão, começámos então a fazer a distribuição de bens, quer alimentares, quer de peças de vestuário e outros, peças de tais comunidades que nós identificámos numa primeira fase, onde emergiam cerca de 5 mil pessoas e já numa fase posterior uh, uh, demos uh, bens uh, a cerca de 20 mil pessoas, portanto um, uma comunidade bastante relevante face aquilo que eram os recursos que nós tínhamos disponíveis para poder dar apoio a essas necessidades. Esta é uma questão muito importante até porque a Câmara Municipal de Óbidos tem aqui um papel fulcral naquilo que foi o sucesso dessa missão, ou seja, desde o primeiro minuto a Câmara Municipal de Óbidos, na pessoa do seu vice-presidente, estou uh, uma das presidentes da ONG, que é a Estimo, uh, onde estabeleceu uma parceria em conjunto com a Rádio 91 FM e com os Bombeiros no sentido de nós podemos colaborar indiretamente uh, tendo como mais-valia o facto de eu estar presente no terreno e constatar que uh, esses bens que fossem doados fossem entregues a quem mais necessitava. Portanto, aqui a Cana tem um papel preponderante naquilo que foi a recolha dos alimentos através de uma promoção feita pelos Bombeiros Voluntários de Óbidos com a parceria também do 91FM. Foi extremamente importante o facto de nós estarmos presentes, eu em particular, uh, garantindo assim às pessoas que estavam a, a dar os donativos quer em numerário, querem bens, terem a certeza que eles iam ser entregues. E nada melhor do que isso que era a prova, em termos fotográficos, que eu diariamente ia tentando reproduzir para, para, para os bombeiros. Que garantia que esses produtos, essas dádivas que eram atribuídas pela, pela população de Portugal, em particular da região Oeste e do município de Óbidos, estavam a ser entregues a quem de direito e a quem mais necessitava.